Olá, meu nome é Daniel Teixeira e hoje vou te apresentar 7 dicas para tratar da impotência sexual. Mas antes de te revelar essas 7 dicas, eu tenho que te dizer e deixar algo bem claro. Essas dicas são 100% proveitosas e podem te ajudar muito se você sofre com algum problema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 Agora vamos às sete dicas que vão devolver sua ereção. Dica número 1. Um, beber com controle. O álcool, quando consumido em excesso, pode danificar os vasos sanguíneos, incluindo aqueles que chegam no pênis, o que diminui a sensibilidade sexual e gera a possível impotência. Dica número 2. Relaxe. Não tem por que ficar nervoso no momento do ato sexual, principalmente na hora H. Procure fazer coisas das quais relaxam o seu corpo, como por exemplo, tomar um banho gelado, ver televisão, caprichar nas preliminares e tantas outras possibilidades, beleza? Dica número 3. Coma mais peixe. Conhecidos por serem ricos em ômega 3 e ácidos graxos, essas gorduras boas ajudam não somente na saúde do pênis, mas também no coração. Aliás, ter uma alimentação equilibrada é o um princípio para não sofrer possíveis problemas de ereção. Dica número 4. Durma o necessário. Nem a mais nem a menos. É necessário que você durma as 8 horas necessárias para que seu corpo tenha os níveis de testosterona corretos. Ok, dica número 5: Parar com o fumo. Os cigarros contêm mais de 4 mil toxinas em sua fórmula o que aumenta em um nível muito grande as chances de se ter impotência sexual. Isso acontece porque os vasos sanguíneos ficam entupidos sem ter o bombeamento correto de sangue. Dica número 6 Pratique esportes Ao se exercitar, o corpo tem um fluxo sanguíneo maior, o que ajuda as células e hormônios Ficarem equilibrados, principalmente a testosterona. Dica número 7. Tome banho de água fria. É isso mesmo, tome banho de água fria. A região pélvica controla os nervos genitais. Portanto, um banho frio de cadeira ativa essa área. É recomendado por 10 minutos.